O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra meningite C até 30 de julho. A campanha, que havia terminado em abril foi retomada devido à baixa adesão. O governo de Minas recebeu 400 mil doses do imunizante para serem distribuídos entre os municípios. Nós viemos até a Secretaria de Saúde para conversar com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Rosilene Melo, sobre o assunto. Então, é, o, é o Ministério, né, a Secretaria de Estado de Minas Gerais, prorrogou a campanha até dia 30 do sete. É, essa campanha é a campanha de minigite C. É, nós estamos recebendo doses desde o início da campanha e nessa última remessa agora nós recebemos 50 doses. e eu quero lembrar que essas 50 doses não é somente para a campanha, nós temos que distribuir ela para a campanha e para a nossa rotina né? que é a vacinação do calendário Nacional de vacinação. E essa campanha ela está liberada para as, as pessoas, né, os adolescentes acima de 16 anos, que não esteja com comprovação da vacina. E, Roslene, como que está o vacinômetro aqui em Piuí? Olha, é, nós já vacinamos até o momento 880 é, é, doses, né, é, pessoas, e assim, está sendo é, bem devagar, mas assim, o pessoal que está procurando, muitos que estão procurando a, a central de vacina, é, já estão com... O cartão completo, né? que os, é, essa vacina, você toma uma dose com três meses de idade, depois com cinco, aí você faz um reforço com um ano e entre 11 e 12 anos você repete esse reforço. Então, assim, se a população tiver com esse esquema completo, não tem necessidade de estar tomando. Agora, quem não tiver com a comprovação tem a necessidade de estar tá procurando a central de vacina e estar tá tomando uma dose dessa vacina. Pois é, eu gostaria que você alertasse a população que está em casa para fazer para se vacinar, porque a meningite é uma doença muito séria, né, Roslene? Sim, é, é importante, né, eles estarem procurando a central de vacina, porque essa vacina protege, né, contra a, a meningite C e evita, né, é, Complicações, então é importante estar, estar olhando o cartão de vacina e estar procurando a central de vacina para estar tomando essa, vacinação, essa vacina. Então, tá aí, pessoal. Vocês têm até 30 de julho, então procure a central de vacinação que fica localizada aí na rua Rafael Gonçalves Tomé, não é isso, Rosane? Isso. Qual horário? De 7 até as 19 horas de segunda a sexta. E a maior forma de prevenção é, com certeza, a imunização. Isso, é se vacinando.